Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Pedro Valadares, do Clube do Português. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer uma aula completa sobre a crase. E antes de começar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou jornalista com especialização em revisão de texto e em comunicação com... em redes sociais. Sou criador do Clube do Português, que é um site voltado para o ensino da língua portuguesa. Sou... Eu trabalho com revisão de texto há 10 anos. E nesse período eu tive a oportunidade de revisar dezenas de milhares de páginas. E com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, um dos temas que a galera mais escorrega é a crase. Por isso eu resolvi criar essa aula e disponibilizar ela gratuitamente para vocês, para que vocês não caiam mais nessa armadilha. Então vamos lá. É, antes de a gente começar a falar da crase em si, vamos entender dois conceitos rápidos aqui. Existe o conceito de combinação, que é quando duas letras se combinam, ou dois termos independentes, para formar um novo termo aqui, né? Que é o... Só que as duas se mantêm. Então vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Refiro-me ao livro. Então, assim, a gente tem a frase refiro-me ao livro. Aqui você vê que tanto o A quanto o O continuam existindo. Isso é o que a gente chama de combinação. Existe um outro conceito que se chama contração, que é quando duas letras se juntam e elas tornam, elas criam um novo termo, um só termo. Elas se juntam e se transformam em uma coisa só. Então a gente tem aqui esse segundo exemplo. Refiro-me à revista. Então a gente tem o A mais A, em vez de ser a A revista, a gente transforma esse A em uma coisa só e acrescenta aqui a crase. Então, aqui vocês já entenderam o conceito da crase. A crase é uma contração de letras iguais. No caso aqui, o A mais o A. Uma dica, a primeira dica de todos, que já vai resolver vocês, já vai ajudar vocês a resolver a mais da metade desses problemas com crase. A crase vem sempre antes de um termo substantivado. Então vamos ver aqui o caso. Chegamos à casa de Mariana logo pela manhã. Casa é um substantivo. Por que, que a gente fala aqui que a casa vem sempre antes do termo substantivado? Porque a gente tem sempre, por exemplo, é muito comum ter um, um encontro de preposição a, um artigo a, e só tem artigo antes de substantivo. Então, é, é, a gente identificando o termo substantivado, a gente já começa a matar a primeira, essa primeira parte das dúvidas de casa. Então, nesse segundo exemplo, nós temos aqui ó, o substantivo jovem, Aí você vai falar, ah, Pedro, mas é masculino. Mas aqui a gente tem o aquele, que é um pronome demonstrativo que eu vou falar mais na frente sobre quando usar é, a frase com aquele, aquela, aquilo. E aqui você vai falar, ah, mas o aquele é um pronome, é um pronome adjetivo, não é um substantivo. Mas aqui a gente tem um sintagma. O que é um sintagma? São quando é um conjunto de palavras que tem um significado comum. Então, é um adjetivo que acompanha o substantivo. Então, é um pronome, é um pronome adjetivo que acompanha o substantivo. Então, esse sintagma aqui é um termo substantivado e a crase vem antes dele. E aqui, o último, estou à espera de respostas. Aqui é uma, uma locução, né? mas a gente tem espera, que é um substantivo feminino, então já sabemos que aqui tem crase também. Então, vamos começar agora a ver os casos, caso a caso aqui. Né? Então, a preposição A com os artigos A e As. Qual que é o método prático para você identificar se tem ou não tem crase? É substituir por uma palavra no masculino. Então, vamos ver aqui um caso. Quando vou ao parque, palavra masculino, gosto de tomar água de coco. Se apareceu ao, significa que quando a gente usar uma palavra feminina, vai ter crase. Então, quando vou à praia, gosto de tomar água de coco. Então, aqui a gente tem a preposição a e um artigo, que vem antes desse substantivo. Que é o mesmo caso aqui do início. Ó. A mais o, que é o, o, o, o artigo masculino. E aqui, a preposição a mais o artigo feminino, a praia. Então... O é um método prático substitui por uma palavra masculina. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Em relação aos empregados que chegam atrasado, atrasados, tomaremos medidas severas. Trocando para o feminino, em relação às pessoas que chegam atrasadas, tomaremos medidas severas. Mais uma vez aqui a gente vê o que temos o A mais O, então aqui vai ter o A mais As. Então, como a gente sabe que o encontro de duas letras iguais gera uma crase, então nós temos aqui As, o A craseado. Mas atenção aqui, ó gente, refiro-me a pessoas que compraram carros novos este ano. Aqui, por que não tem crase? Porque aqui a gente só tem a preposição, então não temos um encontro de letras iguais. Então, temos aqui só a preposição, então sem crase. Aqui nesse segundo, nós temos um artigo indefinido, não é um artigo definido. Então, não temos o, o, aquela junção entre o A, preposição, e o A, artigo definido. Então, aqui nós temos o A, preposição, e um artigo indefinido. Uma praça, uma praça qualquer, mas não é uma praça definida. Então, também não temos crase. Agora, no segundo caso, quando é que a gente usa crase com aquele, aquela e aquilo? Qual que é o método prático aqui para a gente resolver esse problema? É trocar por a esta, a este ou a isto. Então, vamos ver aqui, ó. Refiro-me a este livro. Então, a gente percebeu que ele tem a preposição. Então, a gente vai, refiro-me àquele livro com crase, porque nós temos aqui o encontro do a, da preposição, com o a, que é a primeira letra do pronome aquele. Fácil, né? Mas, ó, presta atenção aqui. Lemos esta revista. Lemos aquela revista. Aqui a gente está vendo que não tem preposição antes da, da, do substantivo, do pronome. Então, a gente não tem a crase. Agora, vamos para terceiro caso aqui. Crase com a que, a qual e as quais. E qual que é o método... O, aqui temos dois métodos práticos. O primeiro é verificar se é possível substituir por Opa, tá faltando um Rzinho aqui, a né? gente já corrige aqui. Se é possível substituir por ao que, ao qual e aos quais. E o segundo método prático é observar o substantivo que antecede essa, esse pronome aqui, né? o pronome relativo. Vamos lá ver. O perigo ao que, você, ao que você se expôs era desnecessário. Então a gente percebeu que aqui, quando a gente usa um substantivo masculino, aparece o ao. né? Então, ao que. Então, se a gente usar o substantivo feminino a gente vai ter o a que. Então, o perigo, a ameaça a que você se expôs era desnecessária. Então, a que é porque no masculino temos ao que. E aqui, ó, este é o professor ao qual me referi. Então, temos aqui o antecedente do pronome relativo, é um substantivo masculino, então, o qual, em tese, faz um papel de masculino também. E aqui, se a gente troca o antecedente, nós temos professora, a qual me referi. Esse a qual substitui professor. Então, assim, essa é a professora, a professora a que me referi. Então, temos aqui uh, um, um, substantivo, um antecedente feminino, então vai atrás aqui no ao qual. Aí chegamos aqui ao nosso quarto caso, as expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, só as femininas. Então, por exemplo, as adverbiais à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às pressas à vontade, às escondidas, à beça, à queima-roupa. E principalmente aqui, eu chamo a atenção, ó, pro às vezes. Muita gente escreve o às vezes sem a crase. Então, ó, vamos lembrar essa regra aqui. Vamos gravar essa regra. Nas expressões adverbiais que são femininas, a gente vai ter sempre a crase. Então, às vezes sempre com crase. As prepositivas também, à força, à custa de, à vista de, as prepositivas têm essa característica, né? Ela tem sempre essa, esse formato do a um substantivo feminino e o de, né? Então a força de, a custa de, a vista de, a espera de e etc. E as conjuntivas, né? A medida que, a proporção que. Então as conjuntivas têm essa outra estrutura aqui, né? Que é o a, aí vem o substantivo e um que. Então essas são as locuções conjuntivas. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que não está relacionada muito à crase, mas que muita gente escorrega o correto é a custa e não as custas. Então você fala, ele vivia a custa do tio e não as custas do tio. E também muita gente faz o que uma confusão entre... Ah, qual é a diferença entre a medida que e a medida em que? Nenhuma. Eles são exatamente iguais. Isso aqui é só uma construção que o pessoal chama de perifrástica, né? que é quando você usa mais palavras, do que, em vez de usar menos, você usa mais. Então você colocou esse em aqui, isso aqui é só um fenômeno da língua, que às vezes a gente tem essas formas abundantes aqui. né? Então... A medida que é a mesma coisa que a medida em que você pode usar das duas formas. Mas aí aqui tem o, eu chamo a atenção para um ponto: a medida que é diferente de na medida que. Então a medida que dá uma ideia de proporção. Então assim a medida que chovia mais ruas ficavam alagadas. Então é uma ideia de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então assim quanto mais chove mais ruas ficam alagadas. Já na medida em que é sinônimo de por Então uma vez que visto que tendo em vista que, né? Então, investir em educação é fundamental na medida que ajuda a ampliar a competitividade do país. Então, você pode substituir isso na medida que é por um porquê. Então, você pode falar, investir em educação é fundamental porque ajuda a ampliar a competitividade do país. Então, atenção para a diferença entre essas duas expressões, que apesar de serem parecidas, têm significado bem diferente. Aqui nós temos o, outro, o caso do acento diferencial, que é a crase semântica. E o que é uma crase semântica? A gente usa para diferenciar dois sentidos diferentes. Então, vamos observar aqui. Risquei a caneta e risquei a caneta craseado. No primeiro caso, parece que você pegou uma caneta e riscou em cima dela aqui. Então, esse é o sentido desse primeiro caso. Já risquei a caneta, dá aquele sentido de risquei uma folha ou algo usando a caneta. Então, para você diferenciar uma frase da outra, você usa essa crase semântica aqui. Então, apesar daqui não ter um, uma questão de junção de letra, de A com A, a gente usa para diferenciar essas duas os sentidos das frases. Então isso é o que a gente chama de acento diferencial ou crase semântica. E aí, quando é que a crase é facultativa? Essa aqui é, a melhor do, é o melhor dos mundos, porque você colocando ou não colocando, você está certo. Né? Então esse é o momento que está todo mundo certo. Então, quando é que a crase é, é facultativa? Antes dos nomes próprios femininos, então, referia-me a Maria com a crase, né? ou referia-me a Maria. Com, com, sem crase. E por que, que a gente pode usar das duas formas? Porque a gente pode falar a Maria atravessou a rua. Ou a gente pode falar simplesmente Maria atravessou a rua. Hein? Antes de pronomes possessivos femininos no singular. No singular, hein, gente? Atenção para essa partezinha de, daqui, ó. No singular. No plural, não. Cheguei à sua casa. Ou cheguei à sua casa sem crase. E aí é o mesmo caso daqui da, do, do, do exemplo 1. Por que, que a gente pode usar com crase e sem crase? Porque a gente pode falar... A sua casa é bonita. Ou a gente pode falar simplesmente sua casa é bonita. Cheguei a sua casa. Então aqui nós temos preposição. E aí a pessoa optou aqui por colocar também o, o artigo antes do, do pronome possessivo. Ou cheguei a sua casa. Só com a preposição e o pronome possessivo. E também podemos crase facultativas depois de até. Então cheguei até a praia com a, com a crase ou sem a crase. E aqui tem um. Por que que... Aqui a gente tem que prestar atenção em um ponto. Cheguei é um verbo que pede a preposição. Então, aqui, a gente tem a possibilidade de ter um encontro de preposição com artigo. Mas, se não tiver esse caso, a gente vai cair num, num caso que não podemos usar isso aqui. Então, a gente pode falar assim, eu estava com tanta fome que eu comi até a panela. Então, comi não, não pede preposição. Então, a gente não tem um encontro, não, não há possibilidade de ter um encontro entre preposição e artigo. Então, não tem crase. Só temos crase quando tivermos o até e um verbo que pede a preposição. Um verbo... Indireto, né? O verbo objetivo indireto. Alguns casos particulares da crase. A crase com a palavra casa. A gente não usa a crase se a gente estiver usando a palavra casa como sinônimo de residência própria ou, como, ou quando ela for sinônimo de lar. Então eu falei, cheguei a casa, minha casa, né? E fui logo tomar banho. Então aqui a gente não tem a crase. Porque a gente não usa um artigo aqui para definir, né? Uma casa específica. É a minha casa, é o meu lar. E a gente usa a crase quando for sinônimo de estabelecimento comercial, ou então quando for uma residência de alguém, de uma residência específica. Então vamos ver aqui os exemplos. Esse cheiro me remete à casa da minha avó. Então nós estamos falando de uma... não estamos falando de qualquer casa. Estamos falando de uma casa específica, que é a casa da minha avó. Então a gente usa aqui a crase pra, nesses casos. E o segundo caso, refiro-me à casa das molduras. A casa das molduras é um estabelecimento comercial que vende molduras. Então a gente tem aqui a crase, porque nós estamos falando de um, de um estabelecimento específico, que é a casa das molduras. Com a palavra terra, a gente usa a crase quando ela estiver especificada. Então, falamos aqui, chegamos à terra prometida. Aí, nós não estamos falando de qualquer terra. Nós estamos falando de uma terra que é prometida. Então, ela está especificada. Então, aí temos um, aí a gente usa a crase. Mesmo, a mesma situação seria se a gente falasse assim, ah, cheguei à terra do meu avô. Então, a gente está falando de uma terra específica, não de uma terra qualquer. Então, aí a gente usa a crase. E a gente não usa a crase quando for usada de forma genérica. Então, a gente vai poder falar aqui no exemplo. Depois de uma longa jornada, os navios voltaram à terra. Qual terra? Qualquer é a terra? Então aqui não é uma terra específica, é uma terra genérica que é sinônimo de terra firme. Crase com a distância. A gente usa a crase com a distância sempre que for uma distância determinada. Então os bombeiros ficaram à distância de 100 metros do fogo. Então você vê que a, a gente, esse, o fato de a gente ter falado qual o tamanho dessa distância traz a crase, porque a gente está falando de uma distância específica, uma distância determinada. Quando a gente vai falando de uma distância indeterminada, uma distância genérica, a gente vai falar, não vai usar a crase. Então, os bombeiros ficaram à distância do fogo. Qual distância? Não sei. Então, aí eu não vou usar a crase. Então, vocês percebam que nesses casos, de, nesses casos especiais, tem sempre essa particularidade. Sempre que a gente estiver usando um termo determinado, falando de, um, de uma coisa específica, a gente vai usar a crase. Se a gente estiver falando de maneira genérica, a gente não usa a crase. E quando é que não tem crase? Isso aqui é importante, que às vezes tem gente que gosta de aprender pelo reverso. Né? Então, assim, decoro todos os casos onde não tem crase, então quando não for esses casos, eu boto crase. Então, aqui, essa parte é, é, é especial para essas pessoas que gostam de aprender ao contrário. Antes de verbo. Antes de verbo nunca tem crase. Então, aqui, vamos lá. O ladrão chegou a levar vários móveis do apartamento. Aí você não vai botar crase porque não, é impossível ter artigo antes de verbo. Se você bota um artigo antes do verbo, você está substantivando ele, então ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. E aqui a gente tem o erro mais comum desse, nesse caso, que é o a partir. A pessoa, tem muita, mas muita gente mesmo que bota crase em a partir. E aí você vai lembrar aqui, ó, que antes de, de, de verbo não tem crase. Então, partir é um verbo. Então, você não vai botar crase aqui, porque você não fala a partir. O que que você não vai botar esse, esse artigo feminino antes de partir? Então, a partir sem crase. Por favor, decorem isso, porque esse é um erro muito grosseiro, muito grosseiro mesmo. Então, vamos decorar que antes de verbo não tem crase, e principalmente esse caso particular do a partir. E aqui nós temos mais um exemplo, ela começou a falar e não parava mais. Então, aqui nós temos só uma preposição, não tem artigo aí antes. Então, vou reforçar aqui mais uma vez, porque eu não quero que você passe essa vergonha de botar crase antes de a partir. Antes de palavras masculinas, né, então assim, como a crase normalmente é um encontro de uma preposição, um artigo definido feminino, então é, é quase impossível ter uma crase antes de, de palavras no masculino. E aí nós temos uma única exceção, que é quando está implícita ali a expressão a moda, né, então, e sempre é, é mais ou menos esse exemplo que a galera usa, né, que é assim, ele se veste a Luiz XIV, então, a moda é Luís XIV, está é implícita ali a expressão a moda. Mas isso aqui é uma, uma regra que vocês podem decorar quase como se fosse uma regra absoluta, né, porque antes de palavra masculina nunca vai ter crase. E, e assim, você dificilmente vai usar esse tipo de expressão. E se você for usar, você vai lembrar desse, desse exemplo específico aqui, que é a Luiz XIV. Grava esse aqui, que aí você vai lembrar o único caso em que a gente tem aí a crase antes de, um, de uma palavra masculina. E antes do artigo indefinido, mesmo os, fem, mesmo os femininos. Por quê? Por que, que isso acontece? A gente já falou isso lá no início. Chegamos a uma cidade desconhecida. Esse uma... É, um, é um, um artigo indefinido. Então, assim, a gente não tem o um encontro do A, da preposição A, com um artigo definido, né? Que seria o A do artigo definido. Então, não tem como ter caso, porque a gente não tem essa contração de letras iguais. Então, aqui, chegamos a uma cidade desconhecida. Temos uma objeção, né? Vamos corrigir aqui, falta um Azinho aqui. Uma objeção a uma das diretrizes... A uma das diretrizes que você propôs. Então, aqui nós temos uma, esse uma é um artigo indefinido que fazendo menção a uma dessas diretrizes. Há é um conjunto de diretrizes, eles escolheram uma ali. Então nós temos um encontro de preposição com um artigo indefinido, que então não há crase. Mas há aqui dois casos em que a gente usa a crase antes de, do, do, da palavra uma. Quais são esses casos? Vamos lá. Dois casos em que usamos a crase antes da palavra da pa, palavra palavra uma uma. O primeiro caso é quando a gente está falando de horas, então a gente vai falar assim: o evento, o evento começa a uma hora da tarde, que nós estamos falando de hora. Então aqui, ó, sempre antes de hora a gente usa essa frase aqui. Então a uma hora. Qual é o segundo caso? O segundo caso é com a locução a ah, uma, a ah, uma, e o que significa isso? É quando você, várias pessoas falam a ah, uma só voz, então você pode falar as meninas cantaram a ah, uma, a ah, uma, e o que significa isso? A ah, uma só voz, né é uma locução, Pô, a gente, ela é rara de a gente encontrar ela por aí, mas ela acontece, então se lembrando isso, se, se vier nesse sentido de a ah, uma só voz, temos crase, ou então se for indicando hora, né? O evento começa a uma hora da tarde, que aqui é se uma hora é sinônimo de 13 horas, né? Então, vamos continuar aqui. Outro caso que a gente não tem crase. Antes dos pronomes de tratamento, que tenham vossa ou sua. Então, dirijo-me à vossa excelência para pedir que considere decisão, que reconsidere decisão, e esta carta deve ser dirigida à sua excelência, ministra Carmen Lúcia. Então aqui uma dica extra, uma dica bônus para vocês, a gente usa a vossa quando a gente está falando com a pessoa, e a gente usa a sua quando a gente está falando da pessoa. Então aqui nesse segundo caso, a gente está falando da ministra Carmen Lúcia, mas ela não está lá, então a gente está falando isso para outra pessoa. Então, a sua excelência, porque a gente está falando dela, e aqui quando a gente está conversando diretamente com a pessoa, a gente usa o vossa. Entre palavras repetidas. Nunca há crase entre palavras repetidas porque a gente não tem aí o artigo é, para se juntar com a preposição. Então, cara a cara, frente a frente, ponta a ponta, dia a dia. No caso de dia a dia aqui, inclusive, é porque é uma palavra masculina, né? O dia, né? E antes de alguns pronomes, né? A gente também não tem crase. Antes dos pronomes indefinidos e dos pronomes demonstrativos esta e essa. Porque em nenhum desses dois casos a gente também vai ter o, o artigo definido. Então, não há o encontro entre preposição e artigo definido. Então, não chegamos a nenhuma conclusão nessa reunião, sem crase, e a essa hora ele já deve estar chegando em Brasília. Então, aí nós temos o pronome demonstrativo essa. então também não temos aí a crase. Antes dos pronomes relativos, quem e cujo. E aí fica fácil, né, gente? Não temos, pro, não temos artigo antes desses pronomes. Então, você não fala, o quem chegou hoje de cedo. A não ser que quem seja o nome da pessoa, né? Então, a gente não vai usar nunca... O artigo definido aqui, logo, não temos crase. Então, antes dos artigos definidos, antes dos artigos, dos pronomes relativos, quem e cujo, não usamos crase. É isso, pessoal. É, chegamos aqui ao final da nossa, da nossa aula. Eu queria agradecer vocês que acompanharam aqui até o final. Se você gostou dessa aula, clica aqui no joinha, compartilhe com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que depois eu tiro essa dúvida de você também. Nós temos uma playlist específica aqui sobre crase. Se você também quiser olhar no canal, vale a pena assistir. E são essas todas as regras que você precisa dominar para nunca mais errar a crase. Você viu que não são tantas assim, são poucas, então você pode é, escolher dois caminhos, ou escolher decorar as regras em si, ou então decorar as regras de quando não há crase, que aí você vai sempre aprender, vai verificar assim, ah, se não encaixa nas regras onde não há, eu vou botar a crase. Ou você pode fazer o contrário, se decorar as regras e aplicar aquelas regras ali. Aqui estão os meus contatos, se vocês tiverem algumas dúvidas, sugestão para eu melhorar essa aula, é, contato, arroba o nosso site é clubedoportuguês.com.br vocês podem me seguir lá no LinkedIn, me adicionar no LinkedIn, que é linkedin.com e lá é Valadares Pedro no Instagram, a gente é o arroba português no Facebook, vocês podem me seguir eu escrevo o texto diariamente lá, Pedro Valade e aqui no Youtube youtube.com.br é isso pessoal, espero vocês aqui na próxima um grande abraço, até mais